Quer aprender a instalar um sensor de presença como esse aqui da Qualitronics? Então fica aí até o final. Olá, sou Daniel Souza e você está no canal DS. Olá, pessoal, bom, esse daqui é o um sensor de presença da Qualitronics ele é bem simples, tranquilo de trabalhar com ele, você não precisa abrir para poder regular a temporizador né, porque aqui atrás você já tem as chaves que você pode ajustar o tempo que você deseja aqui, você consegue colocar no tempo até de 8 minutos, aqui. mas para teste, ó, tá vendo, tem essa primeira chave aqui, da fotocélula, ela tá para cima, ela tá desabilitada, tá o que que é a fotocélula? Ela vai acionar à noite então ela é desabilitada ela aciona a qualquer hora do dia mas como eu vou fazer um teste aqui para vocês eu vou deixar ela desabilitada para poder mostrar tá mas se você for colocar na sua casa e querer que ela funcione somente à noite então você vai baixar essa chave aqui para habilitada tá vendo aqui tá escrito habilitada deixa eu ver aqui com... com a lupa é minha vista tá bem ruim também mas é habilitada para baixo o primeiro botão aqui ó tá aqui, é, é os segundos. Eu vou colocar ele para cima e ele vai me dar 15 segundos de teste. Agora se eu, se eu desabilitar ele e aqui o segundo aqui ó, são os segundos. Então eu ajustando ele para cima ele vai me dar 15 segundos. O terceiro botão ele me dá 1 um minuto. O quarto me dá 2 minutos e o quinto me dá 5 minutos. Agora se eu ajustar todos para cima, ele vai somar. Então eu vou ter 8 minutos e 15 segundos. Nesse caso aqui, como eu quero só, somente fazer um teste, eu vou deixar habilitado para 15 segundos. A ligação dos fios, ele é auto-sugestivo, tá vendo? Aqui você tem o vermelho, o azul e o preto. O vermelho é o fase, tá escrito nele aqui. O azul é o neutro, ou segunda fase. E o terceiro é o retorno da lâmpada. Você vai encaixar os fios aqui deixa eu fazer, pegar aqui de teste para vocês, colocar o vermelho primeiro aqui que eu já deixei preparado. Tá vendo ali? Você tem o um furo o que, que você vai fazer. Deixa eu, deixa eu tentar focar aqui. Tá vendo? Tem os furinhos. Se você aperta ele, ele vai abrir o espaço para você encaixar o fio. Encaixou o fio ali, ó. Soltou, tá preso. A mesma coisa, os outros, Vou colocar de outro lado aqui para vocês enxergarem. Eu aperto aqui, encaixa no azul, encaixou, soltou, preso. e eu vou utilizar aqui o... eu não tenho preto, eu vou utilizar um marronzinho aqui no lugar do preto mas eu sei que ele é o um retorno então, mas tanto faz a cor que você colocar aqui, desde que você saiba que é o um retorno vou apertar aqui, preto, encaixá-lo, fio do retorno bom, eu já cheguei a fazer o teste com outro, outras cores de fios então esse daqui nem vai, não vai aparecer porque eu acabei esquecendo de, de gravar fazendo essa parte e eu queria mostrar para vocês agora vamos lá para a segunda etapa do vídeo aqui atrás eu destaquei isso daqui só para poder facilitar a minha vida aqui, tá? com isso aqui você vai prender ele na parede e vai regular a distância que você quer e o ângulo que você quer tá? então está tá, tá montada a primeira etapa aqui bom já estamos na minha bancada de teste aqui, você está vendo que é bem simples é uma lâmpada no soquete com dois fiozinhos que não estão ligados em lugar nenhum. Vou mostrar para vocês. E vou ligar na rede 110. Se no, no seu estado, na sua cidade aí for 220, aí você vai usar, ao invés do neutro, vai usar oh, duas fases. Agora vamos fazer a ligação. Vou pegar o fio branco, que é o retorno da lâmpada, e vou ligar em uma das pernas da lâmpada. E vou pegar o fio azul, que é o neutro, e vou ligar também em uma das pernas da lâmpada Em seguida, vou ligar a, o fio azul, que é o neutro que está jampeado na lâmpada Na tomada, diretamente na tomada E vou pegar o fio vermelho, que é o fase Vou ligar diretamente na tomada também Como você viu aí no nosso teste, né? Ligamos o, o fio azul, que é o neutro, juntamente com uma das pernas da lâmpada Diretamente na tomada e o fio vermelho, que é o fase, diretamente na tomada. Lembrando que é só um teste. E na hora da instalação, a, a, o, o, o serviço tem que ser profissional, hein, galera? Não vai fazer assim, não. Estou fazendo assim só para vocês verem como é a ligação desse sensor aí. E aí, gente, está gostando do vídeo? Até aqui já valeu um joinha, hein? Vamos bora lá, vamos continuar. Bora lá fazer o teste, testando, o oh, show de bola hein, acendeu, funcionou bonitinho, tá bacana, o circuito tá certinho. É isso aí galera. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, compartilhe, dá um joinha aí, comente aqui embaixo, e se quiser também aprender como consertar uma lâmpada de LED, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui, ou aqui, eu não tenho certeza. E por enquanto agradeço e valeu! Música